Olá pessoal, vamos para a nossa primeira aula de Fortran, que a gente precisa saber programar em alguma linguagem para implementar os métodos numéricos que a gente vai implementar durante o nosso curso. É... Esse curso é feito para alunos da UF de Volta Redonda, mas vai ficar aberto para, para, para, para o público em geral. E se você é aluno da, da UF de Volta Redonda, você já sabe programar pelo menos em C. Tá? É, o negócio é que cada, existem linguagens que são adequa, mais adequadas para determinadas aplicações do que para outras. O C é muito adequado para aplicações em geral, inclusive para métodos numéricos. Mas existe uma linguagem que é bastante adequada para cálculos numéricos em geral, que é o Fortran. E ainda tem muito código por aí, sendo implementado em Fortran, tá? na versão mais recente do Fortran, que é a versão que é o Fortran 90 para frente, né? Você já tem outras extensões aí, mas enfim, tá? É, então, a linguagem que eu escolhi para dar o curso de Métodos Numéricos 1 é o Fortran 90, tá ok? É, que é uma linguagem Fortran em si é uma linguagem bastante antiga, mas ela ela ela foi ao longo dos anos se modernizando e hoje é uma linguagem né bastante Onde uh, continua sendo bastante usada, mas com, muitos, uh, com muitas modernizações à linguagem. Okay? Então vamos começar pela estrutura geral de um programa de Fortran. Todo programa de Fortran começa como está aparecendo aqui na linha 1, né, com a palavra-chave Program e depois o nome do programa que você, que você escolheu. Tá? Você pode dar um nome qualquer para o seu programa. nome do programa não é obrigatório, mas é boa prática colocar, porque a primeira linha que você vai olhar é o programa nome do programa. E aí você já se você coloca um nome significativo, um nome que te lembra o que, que o programa faz, já vai ajudar bastante. Depois coloca-se a declaração implicit none e eu vou falar da declaração implicit none mais para frente. Tá? mas é sempre uma boa prática de programação você colocar essa declaração aqui, e aí você declara as suas variáveis. Depois da declaração de variáveis, que tem que vir num bloco antes do programa principal, vem todos os comandos do programa principal. E aí eu quero deixar claro aqui uma coisa, tá? bem claro aqui uma coisa, todos esses sinais de maior e menor aqui, eles não fazem parte da sintaxe do programa. Eles tão, é, esses sinais só estão aqui pra, porque eles não são realmente nem declarações variáveis, nem comandos. Então indicam que é um bloco, que pode ser um bloco de uma linha, se vocês precisarem. Mas é um bloco de declaração, declarações variáveis ou um bloco de comandos para o seu programa principal. Feito isso... né? Se você tiver escrito alguma sub-rotina, que também a gente vai falar mais para frente, você vai botar a palavra-chave Contains. E a palavra-chave Contains, ela está em maiúsculo aqui porque o Online GDB, que é esse ambiente de programação que vocês estão vendo aqui, ele, não, é, é, ele tem uma função de autocompletar, mas o Fortran não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas ok então esse contains com letra com letra maiúscula aqui é a mesmíssima coisa que se escrevesse contains com letra minúscula tá? e aí aqui vem as suas os seus programas né? as functions e as subroutines nós vamos falar sobre tudo isso mais pra frente e você termina o programa com né end program e o nome do programa end program nome do programa se você colocou o nome do programa aqui se você não colocou eh, nome nenhum você termina simplesmente com end program e mesmo que você tenha começado seu programa com program nome do programa você pode terminar com end program aqui que não tem só, sem o nome do programa que não tem problema nenhum tá então essa é a estrutura geral de um programa em Fortran. Se você não tiver nenhuma subfunção, nenhuma sub, nenhum subprograma para adicionar, simplesmente esse bloco aqui não existe, tá? e logo depois dos comandos do programa principal vem o seu end program. Havendo subrotinas, né? subprogramas é, sub para, para incluir, você vai colocar contents e as suas subrotinas aqui, até e logo depois do, de, de escrita o último, último subprograma, você vai terminar com pelo menos end program. Ok? Na próxima aula, a, a gente vai ver comandos de declaração de variáveis. Vai começar a ver os tipos de variáveis no, no Fortran. Como declarar variáveis com este tipo uh, no seu programa.